Olá meu nome é Leandro e hoje estou aqui para falar para vocês sobre otimismo exagerado. Eu não estou aqui para falar para vocês não ser otimista porque eu acho que ser otimista é bom só que na dose certa. Muitas pessoas acabam sendo exageradas no otimismo e esquecem totalmente da realidade e isso faz com que você gere expectativa. E se não der certo o que você quer, você vai se deprimir e vai se frustrar. Foi assim comigo antes de entrar nessa empresa que eu tô agora. Quando eu ia para uma empresa, eu ia com o pensamento. Ah, agora eu vou passar porque eu sou comunicativo, sou um cara gente boa. Todo mundo vai gostar de mim. Mas eu esqueci da realidade, que era a falta de acessibilidade nas empresas, o preconceito e outros fatores que estavam presentes. Durante muitas entrevistas, eu não passei e eu fiquei frustrado. Isso me deixou é, meio triste, mas eu não cheguei a entrar em depressão. Só que em muitos casos você pode é, entrar. Para você dar certo tudo na sua vida e ser otimista, exagerado, você precisa de duas coisas, ser bonito, ser rico e ser apadrinhado. Na verdade, são três. Por que, que eu digo isso? Porque a realidade das outras pessoas que não são assim são bem diferentes. Se você for um deficiente, se você for um negro e se você for uma mulher, são classes piores ainda, porque tem muitas barreiras para enfrentar. Então não é tão fácil chegar naquele sim que você realmente quer. Se você for um deficiente como eu, se você for um negro ou se você for uma mulher. Então por isso que eu parei de ser otimista exagerado, porque quando tu ignora a realidade sempre vai dar treta e a gente não quer isso. E a primeira coisa para ti não, não cair nessa armadilha é ser otimista, mas não esquecer da realidade. Segunda coisa é levar uma vida leve como eu levo e terceiro é saber que uma hora pode dar errado, alguma coisa que tu vai fazer vai dar errado em alguma hora e tu precisa saber que tu vai precisar largar essa coisa ou fazer de forma diferente. Então era isso, nesse vídeo eu queria falar sobre isso para vocês não ser otimista, exagerado, não fujam da realidade e sempre, sempre deem o seu melhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos cada vez que eu lançar. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Valeu!